You already know what it is, pussy. Yeah. Eu não tenho mau temperamento, só sinto ao longe essa bullshit. Eu só queria estar sossegado, mas esses putos querem vir Seja bem ou mal passado Eu sei que se faz vir na street Vão ficar bem gelados Now that's a big man's trip Now that's a big man's trip Al to convides para uma lista queres que te leve a sério eu nunca disse que não terias sucesso isso ficaria a teu critério mas perderes o teu tempo a chamar a música ao que fazes isso é patético verme no palco Memo. por isso é que não viste um dime desse show lane é só fogo de vista no rap traz turista faz figura triste diz que é veia artística pão para mente sem miolo tanta baitada já encheram a barriga só não levam um copyright porque essa merda não bate man foda-se diga lhe para pra arranjar um novo trabalho foda-se da maneira como o menino anda a conta só dá trabalho Depressivo e solitário vais ficar se não mudares Não me esqueço do que eras mas tive que mudar de artes Eu não tenho mau temperamento só sinto ao longe essa bullshit Eu só queria estar sossegado mas esses putas querem viver Seja bem ou mal passado eu sei que se vais vir na street vão ficar bem Now that's a big man's trip. Eu não tenho mau temperamento, só sinto ao longe essa saborecer. Eu só queria estar sossegado, mas esses putos querem vir. Seja bem ou mal passado, eu sei que se os vi na street Vão ficar bem gelados. Now that's a big man's trip. Now that's a big man's trip. Now that's a big man's trip. Now that's a big man's trip. Now that's a big man's trip. A... Já vi que não consegues ser direto. Yuri, se vais falar ao menos mostra respeito Diz-me, na cara o que sabes da bruxa que me leu a sina Aposto que já viste a tua cova Agora ponho o dedo para cima e grita ataque tá Querem chocolate, são loucos pelo chocolate Eles estão em todo lado, até na escola é chumbado E sou eu que puxo a corda e fecho a porta aos meus rapazes Boy, eu tive que ir impedi-los, não quero causar estragos Muito tenho planeado, não tenho tempo para ti Se isso é dinamite, tenho aqui C4G Rebenta quando e onde quero, tem cuidado Vais-me ver em todo o lado, seja de pé ou sentado Porque é que achas que estou parado, de caneta na mão Sentado, tu cagar, pede tropa é salvação. Mas SOS pagas, não ouviste a canção? As... Não, nah, boy, tu não és filho de olhão. SOS pagas. Não tá ligado, boy? Peraí, tô. Ah, agora já ligas. Podemos resolver isto como quiseres boy Tipo cara a cara, straight up, no bullshit como fazem os homens, estão a ver? Até podemos fazer uma segunda parte Mas tenho que conhecer o Yuri melhor Bora dar um giro boy Pifares as pessoas se as conheceres é fudido Arriscas-te a ter que ficar calado Nunca, mas nunca Confundas a minha humildade com estupidez boy do your research, young Fuck this nigga Acho que há falta de dar boy